Nossa, eu tô ouvindo uns estalos horríveis Que eu não sei se é por conta do jogo, dessa atualização ou sei lá o que Olha, não sei se tá gravando isso, velho Realmente não sei se tá gravando, mas tá dando uns estalos muito ruins pra mim Bom, já que a gente tá aqui no game Vamos tentar ganhar, né? Já vi um cara ali, ó Não vamos só fazer o desafio Cadê o cara que eu vi? Tem um cara ali, mas não é o mesmo que eu tava vendo Nossa, o áudio tá muito ruim, velho nossa, tá horrível o áudio demais, velho. Tá doendo meu ouvido, velho. Caraca, velho. Tá muito ruim o áudio disso. Depois dessa atualização, os tiros estão estourando demais. Cara, tá muito ruim mesmo, velho. Eu não sei porque às vezes acontece isso, mas ó. É, amigão, não deu muito bom pra você, né, velho? Acho que não Eu só tava de boa, tá ligado? Eu só tava de boa E você quis vir fazer isso comigo, cara Porque eu não entendi Sofra com as suas consequências, velho Cadê esse cara agora? Já não sei mais onde tava Aqui Então, eu não sei se no, na gravação vai pegar Como que tá horrível meu áudio, velho quando eu atiro, agora não, mas quando tem um pico de, de tiro ou algo do tipo, tá ficando horrível, velho. Se você também tá tendo esse problema... Gente estranha. Se você também tá tendo esse problema, comenta aí, velho, tipo, ah, depois dessa atualização ficou uma bosta pra mim. Sei lá, algo do tipo, assim, pra eu saber que eu não tô sozinho nessa, gente. Que tá sozinho é horrível, né? É, eu digo que é, tá sozinho é horrível. Mó deprê, né? Mas tô brincando. Não, só pra saber que não sou o único passando por isso, cara, por esse problema. Ai, como eu sou burro também, né, velho? Uh! Meu Deus, velho! Saiam de mim, por favor! Como dizem por aí, Deus é Pai não é padrasto, né? Eu nunca entendi muito bem essa frase, mas eu adoro. Eu adoro essa frase. Mas eu nunca entendi ela muito bem, então... Sei lá. Tinha um escudo que eu deixei aqui, não tinha? Não tinha Dá tempo de eu tomar ele e ficar de boa depois Tem mais três, velho São eles lá Onde ele tá atirando? Acertei Nossa, vou fechar aqui. Ah! Ah! O que? O, quê? o que aconteceu? Como assim, velho? Eu nem sei o que aconteceu, velho! Obrigado, eu acho, gente. Sei lá. Eu queria entender pelo menos o que aconteceu. Eu estou em choque, velho. Ah. Ok, respira. Uh, ok, a primeira do dia. A primeira do dia, juro. Foi assim essa vitória.